Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este el 20 Congreso Internacional de Filosofía, Humanismo Incluyente, Filosofía y Bien Común. Estamos en el simposio de teoría crítica desde las Américas con la mesa 9 llamada teoría crítica desde Brasil. En esta mesa tendremos ponencias enunciadas pronunciadas por Fernando Gastal de Castro, Mónica do Amaral y Leomir Cardoso Hilario. En este orden. Entonces, eh, nada más les quiero recordar a todos los que nos estén siguiendo por redes sociales que pueden dejar preguntas eh, en la zona de comentarios debajo del video. Estas preguntas nos las harán llegar y con muchísimo gusto se las pasaremos a los ponentes para que las respondan. Tenemos alrededor de 20 minutos por ponencia. Eh, adelante. Fernando, arrancamos con tu presentación llamada "Colapso, eh, colapso de la modernización capitalista brasileira y aspectos de subjetividad neoliberal en crisis". Espero haber traducido bien el título, Fernando. La palabra es tuya. Adelante. Gracias, Daniel. Eh, bueno, la haré mi ponencia en, en portugués porque la he escrito en portugués y eh, Bueno, hacer la, la, la traducción simultánea para mí no es, da, no es, no es tan fácil, pero mmm, cuando lo hacemos lo, lo, la conversación, el debate, creo que podemos hablar en español un poco más fácilmente, ¿vale? Claro, Entonces, claro. Es, lo, lo ha traducido bien, tranquilo. Eh, eh, entonces, en mi presentación aquí, é, coloquei três pontos essenciais, né, para desenvolver. Primeiro é alguns pontos essenciais sobre a crise, né, o colapso, né, da modernização capitalista na sua totalidade. Segundo, na sequência, abordarei aqui o colapso da modernização brasileira, especificamente. E por último, né, e se der tempo, é, penso em fazer algumas considerações sobre o que chamo da barbarização a barbarização subjetiva, né? seria um colapso das próprias relações sociais subjetivas né? é, dentro desse momento do século XXI. Sobre o primeiro ponto, né? de uma maneira bastante geral, eu sigo, primeiro, o Roberto né quando ele fala do colapso da modernização, né? tratando esse colapso, teorizando esse colapso como dessubstancialização do capital. Né? Ou seja, o capital, na sua totalidade, perde a sua substância, que é o trabalho, mais propriamente, o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de valor e mais valor. Então, essa dessubstancialização, essa perda de substância vai produzindo né, o ingresso, num né, tempo histórico, de uma barbarização das relações e do ser social. Né. É, isso nos remete, de certa maneira, ao centro, vamos dizer assim, da teoria da crise marxiana, né, pouco desenvolvida, né, é de se dizer, mas, pelo próprio Marx, mas bastante desenvolvida, eu creio, pelo Roberto Kurtz, aonde Marx fala, nos Grundris, né, que o próprio capital é contradição em processo, pelo fato de que procura reduzir o tempo de trabalho ao mínimo, ao mesmo tempo que, por outro lado, põe o tempo de trabalho como única medida de riqueza. Então, há aí uma contradição em processo, né? do trabalho enquanto forma de riqueza e ao mesmo produção de riqueza abstrata e, ao mesmo tempo, a sua aniquilação. Né? É isso que chegamos, então, ao século XXI, num estado de é, colapso por essência né, da própria contradição em processo do sistema do capital. Bom, dado esse conceito geral, né, não dá tempo aqui para a gente aprofundar, mas, se for preciso, no debate a gente o faz. Né? A modernização brasileira, né? o colapso da modernização brasileira dentro desse sistema, né? da totalidade né? do sistema mundial, em colapso. Eu cito um autor chamado Roberto Schwartz, né? brasileiro, que diz o seguinte, já nos anos 90, num numa, numa prefácio ao livro o Colapso da Modernização, de Roberto Schwartz, a situação de vários países da América Latina hoje se pode caracterizar como desindustrialização endividada, com populações compostas de não pessoas sociais, ou seja, de sujeitos monetários desprovidos de dinheiro. É, a tendência chega ao extremo lógico, quando uma economia expelida da circulação global depois de a concorrência moderna lhe ter desativado os recursos locais, a massa da população passa a depender de organizações internacionais de auxílio, e aí acrescento eu também, ou a disseminar-se o narcotráfico, as organizações paramilitares, os fundamentalismos religiosos, os nacionalismos selvagens, que representam modos da barbárie em curso. Né? Então temos um limite lógico da modernização brasileira que a gente pode mais ou menos identificar nos anos 80. Né? Um sociólogo brasileiro, que eu estou aqui me utilizando, Francisco de Oliveira, diz que o sistema chega a um ponto de ameaça da realização de mais-valia, o sistema de modernização brasileira, e onde desloca-se o ponto crítico da esfera da produção né, ou da órbita né, da, da, da economia, da realização do mais-valor, pela exploração do trabalho, para a órbita financeira. Então, a poupança crescente, que é a mais-valia realizada, vai dando lugar à especulação bursátil, diz o, o Francisco de Oliveira, ou seja... A financiarização, né, o capital fictício, passa na economia brasileira a ser a preponderante sobre né, a realização da indústria da mais-valia via exploração mundial, né, do, do, do trabalho industrial. Francisco de Oliveira ainda, eu cito aqui num texto que ele, ele, ele chama de Ornitorrinco, né? Ele tenta fazer um apanhado desse momento de colapso da modernização brasileira, onde ele sintetiza nos seguintes aspectos. Né? O Ordin Torrinco descreve, então, esse colapso né? é, de, uma, de um capitalismo altamente urbanizado, portanto, uma concentração em centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, etc., pouca força de trabalho no campo. Pela, pela própria mecanização, industrialização do campo, então, que tem uma, né, e cada vez mais a força de trabalho do campo vai para a cidade, porque né, a revolução tecnológica. Forte agrobusiness, então, quer dizer, uma produção baseada no, no, no, no, no commodity, exportação de commodity ao capitalismo mundial. Portanto, a inflação dos commodities vai ser determinante. Um setor industrial fordista desenvolvido, mas uma uma quarta e terceira quarta revolução industrial totalmente dependente né? é uma mistura de um serviços né, altamente diversificada nas classes médias mas altamente precarizada nas classes populares que se que é estrutural no Brasil mas que se aprofunda a partir dos anos 80 pelo colapso do próprio trabalho trabalho assalariado né? então a forma trabalhos a forma a, forma, né, a relação salarial se decompõe mais ainda do que já era estrutural na economia brasileira para ganhar né, força, e uma dependência do capital fictício, né, cada vez mais uma dependência do capital fictício. Isso vai caracterizar né, a nova república brasileira, né, a nova república que se inicia é, na em 1985, um final da ditadura militar, e que vem até os dias de hoje, você né, é, tem alguns momentos que eu vou tentar aqui, sinteticamente, colocar como importantes para entender o colapso em curso na, do capitalismo, na modernização capitalista brasileira. É, o primeiro é o, o governo do Fernando Henrique Cardoso, né, de 94 a 2002, né, aonde se caracteriza por uma interiorização do capital, né, do, do, do, da dívida pública. né o plano real, ele, ele, ele, ele, ele faz, o plano real, que foi o plano econômico do governo Fernando Henrique Cardoso, que acabou com a inflação, faz esse artifício de tornar os títulos do governo, né, a dívida em título, vende para o capital financeiro internacional comprar e né, ir pagando a, né, juros, sobre esses títulos, para deixar a né, acumulação de divisas dentro do, do Estado brasileiro. Então, é um endividamento crescente para que mantenha se os títulos e os investimentos estrangeiros em dólar no Estado brasileiro. É, é, isso foi um primeiro momento dessa interiorização né, desse sistema de capital fictício mundial. O segundo momento aqui... Né, Bom, junto com o Fernando Henrique Cardoso, uma série de... Na medida que esse sistema produz o endividamento, né, ele produz também a necessidade de políticas de desoneração do Estado, que são as políticas neoliberais. Um outro momento importante dessa nova república que vai caracterizar esse colapso da modernização é o momento petista, né, que começa em 2013 e vai até 2016, com né, um o impeachment ou... É, se quiser, o golpe que sofreu a Dilma Rousseff em 2016. É, esse momento, ele se caracteriza por um lado, né, seguindo ainda o, o, o Francisco de Oliveira, né, a, a, esse sociólogo brasileiro que diz, um primeiro técnicos, né, um, um projeto então, que se baseia na, nos especialistas do capital financeiro, né, os economistas liberais, em manter... Né, são técnicos do capital fictício, e manter essa, esse caráter orgânico né, com o capital internacional investido nos títulos brasileiros para manter né, a, a, a, o financiamento do Estado pelos investidores, né, os financistas internacionais. Então, o governo petista mantém essa lógica do sistema financeiro mundial, do capital fictício, para manter no Brasil, isso, isso acompanha, portanto, um crescimento do endividamento, ao mesmo tempo que eh, os governos petistas vão lançar a mão de uma estratégia modernizante. E como é que eles lançam mão de uma estratégia modernizante? Porque houve a coincidência, a partir de 2003, de uma bolha de commodities, né? Ixi, né? a valorização... Do, né, dos títulos né, da soja, do milho, do açúcar, das carnes, das aves, do petróleo, do minério. Então, se valorizou em torno de 350%, 400% entre 2000 e 2007. Né? Subiu de 62,7% numa média né, de commodities para 200% em 2007. Quer dizer, é, isso trouxe né, divisas... Né? para o Estado brasileiro, mas que vai financiar os projetos modernizantes de construção de indústria naval, infraestrutura, políticas de distribuição de renda, enfim. Mas, como diz né, um, né, um autor brasileiro, que eu me remeto aqui, o Fábio Pita, né, ele vai mostrar como que né, esse processo modernizante que o governo petista uma modernização retardatária, né? porque né, retardatária porque né, é, é, tenta suprir né, é, o que é, não ainda tem em termos de projetos de, de, de desenvolvimento da indústria, da tecnologia, mas, é, ao fazer isso, faz com os lucros que obtém-se pelo capital fictício, ou seja, pela inflação dos preços do, das commodities, que, o, que se vende a quatro cinco vezes no mercado mundial ao seu valor, então esse inchaço dos preços do commodity, das commodities mundiais só é subsidiar, então o capital fictício vai subsidiar a modernização né, dos projetos petistas. Então você tem uma modernização ancorada, baseada, fundada, né, eu diria, né, acompanhando aqui o argumento do Fábio Pista, é, é, numa num capital fictício, ou seja, num dinheiro que gera mais dinheiro pela é, né, pela, pela pelo inflacionamento dos títulos públicos, né, é, pela simples especulação dos, da, né, do própria ao capital fictício. É, bom, não, não é difícil de antever um desastre né, que esse sistema está né, sujeito. Né? É, o que foi que aconteceu a partir de 2008, com né, o colapso, a crise de 2008, né, a bolha financeira mundial, se, né, ela estoura, ela estoura e isso vai pouco a pouco, paulatinamente, não imediatamente, né? Lembro do Lula, na época, disse que depois da explosão da bolha 2008, o que chegou no Brasil foi uma marolinha. Ora, é, né, é, revela, o meu modo de ver, uma inconsciência da crise total, né? uma inconsciência do que, que significava aquele momento em termos de colapso das estruturas do próprio sistema do capital a nível mundial, e a nível do projeto modernizador brasileiro. Isso foi, né, o preço, o valor das commodities despencam, né, e, claro, que as subsídios, né, o lucro da qual se baseava a modernização brasileira, na, né, nesse, nesse caráter fictício das, da, da, da bolha das commodities, se esvai. Isso vai fazendo com que, no governo de Dilma Rousseff, né, que já é a partir de 2010, ela vá adotando, vamos dizer assim, políticas anticíclicas, tentativas keynesianas né, de querer né, priorizar o capital produtivo e segurar né, o capital, a especulação financeira. Ora, a Dilma é pega na própria contrapé do, seu, do problema, da própria lógica do desenvolvimento petista, que baseava-se na inflação das commodities para se subsidiar, portanto, do capital financeiro para ter lucro suficiente para modernizar as estruturas produtivas. No momento que o capital financeiro vai ao chão, a próprio subsídio da modernização também perde sua possibilidade de continuar. Mas e o que, que a, a, o governo Dilma Rousseff vai fazer? Vai tentar estrangular, né, é, fechar um pouco a, a força do capital financeiro e fornecer créditos né, para as empresas, fornecer todos os tipos de políticas que viabilizariam a industrialização o oh, que é o resultado da, da política anticíclica, então, da, da Dilma Rousseff, vai ser o que né? ela, ela fez com que a, a, o próprio sistema, né, que está baseado no capital fictício, se travasse no Brasil. Ele, ele teve um momento, e aí isso repercutiu aonde? Na queda da taxa de lucro das empresas, dos agrobusinesses, né? É, das próprias endividamentos das, da, da, das pessoas, tanto físicas quanto as empresas. Então, se produziu um movimento nacional de derrubada né, da, da, da próprio governo, né, na medida onde esse governo já não mais... Né, ele travou a própria lógica de reprodução do sistema de capital fictício, fundamental até então para modernização, vamos dizer assim, né? fictícia, eu diria, né, da, da brasileira no século XXI. Bom, nós passamos desde então né, para aquilo que eu sigo aqui, o, o Marildo Menegatti, né, que ele fala que é uma gestão exitosa da barbárie nos governos petistas para uma barbárie sem gestão, que vai acompanhar o governo Temer né, de 2016 para frente, ou agora os gover o governo Bolsonaro. Então, a barbárie é, sem gestão. É, característica dessa barbárie sem gestão, acompanhando ainda o marido Menegar, é uma guerra civil né, que vai se produzindo, mas guerra civil de um novo tipo. Uma guerra civil do um novo tipo. É, não é a guerra civil clássica dentro da modernização capitalista, a guerra francesa, né? É, Revolução Francesa, Revolução Americana, mas são guerras civis de novo tipo, por quê? Porque a formação de bandos, né, de paramilitares, né, de milícias, de né, grupos que vão se apropriar economicamente, né, uma economia de rapina, dos territórios que se fazem inúteis para o sistema do capital na atualidade. A Baixada Fluminense, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, a Zona Norte do Rio de Janeiro, é um território que se né, é, é, desum, desindustrializou e ficou cada vez mais uma né, ocupação miliciana, paramilitar, é, é, de uma economia de rapina. Né, começam a cobrar... Né, é, todo tipo de, de, de, de, de, de, de serviços, né? Essas, esses paramilitares que ocupam o território, formam hoje em torno de 60% a ocupação do território no Rio de Janeiro por milícias paramilitares, né? grupos paramilitares, cobram taxas sobre financiamento de transporte, vão de casa em casa cobrar preço para vigilância e segurança, cobram todo tipo de serviço, enfim, é uma economia de rapina própria de um capitalismo dessubstancializado, se ocupa o né, território, e o Estado já não ocupa nenhuma função mais lá dentro, porque também entra em colapso. Então, temos né, aí né, uma, né, uma sociedade que passa a viver uma espiral, uma espiral ascendente, né, aonde o capital se deteriora, né, numa crise sistêmica, as pessoas vão vivendo né, um rebaixamento social crescente, né, o que o Adorno chama de uma desclassificação, né? elas se rebaixam socialmente, o que vai produzindo ódios e ressentimentos de forma generalizada né não só nas classes médias mas nas classes baixas também e vai gerando projetos de extermínio cada vez mais né? é, é, capilarizados que ocupam portanto é, territórios né, inutilizados para o capital ou grupos que se armam tipo de classe média branca para defender por si próprio né de uma maneira armada e violenta sua própria é, é seu próprio lugar, né? Quando ante essa catástrofe que está em curso, né? é o que o Christopher Felache aqui eu diria, né? No livro o Mínimo Eu, ele vai falar de um eu sobrevi sobrevivencialista. Ele chama o eu sobrevivencialista e que arma-se diante da catástrofe. Né? É um pouco nessa direção. Parece que é essa colapso das subjetividades dentro desse tempo né, de, de catástrofes vai ganhando cada vez mais as almas, né? É, é, né? No Brasil, então, o bolsonarismo ele representa isso, ele representa né, essa essa essa possibilidade do homem branco ocidental em estado de colapso. Né? É, Bolsonaro é ressentido e, é, cheio de teorias conspiratórias, fortemente narcísico, e é uma força de um extermínio, de um projeto de extermínio, extermínio dos indígenas, extermínio da população negra, extermínio né, de qualquer né, é, outra dos direitos humanos, enfim, né, é o é que, é, que ganha cada vez mais capilaridade na sociedade. Eu cito aqui o Roberto Kurtz, né? num livro, quando ele, ele, ele, ele fala do, do sujeito moderno, né? é, ele faz a crítica ao iluminismo, é, ele fala do sujeito moderno como um canibal ilustrado, né? um canibal ilustrado, referindo-se a essa própria forma do sujeito moderno. Ele canibaliza, mas mediado pela ilustração. Né? É, eu acho que nesse momento onde nos encontramos, a consciência da ilustração, ela se deteriora. E ao mesmo tempo, restando somente, resta somente a ânsia irracional né, desse canibal. Então, é um canibal sem ilustração. É, isso vai aparecer tanto de forma subjetiva né, no bolsonarismo ou na extrema-direita brasileira, quanto nas estruturas de, né, é, de, de decomposição, de desestruturação das políticas do Estado, que também né, não tem mais né, é, força para exercer nenhum caráter é, distributivo. Eu, eu, eu me perdi no tempo, por favor, eh, Daniel, eh, tenho ainda algum... Han, han passado 20 minutos, 22 minutos, poderias tomar outro par de minutos para cerrar? Tá, hago na conclusão. Então, eh, gostaria simplesmente aqui de, de citar, né, só para concluir, então, eh, três, eh, três exemplos de narrativas de sujeitos, três exemplos que me parecem, é, é, fazer é, uma, uma, uma, um olhar para as pessoas concretas é, em estado é, é, avançado de deteriorização, de barbarização subjetiva. O primeiro, eu tiro uma narrativa de um CEO de um banco, né, grande brasileiro, diz ele assim, não fui eu que inventei o mundo como ele é, só procuro sobreviver da melhor forma possível. Meu trabalho é expandir o máximo a margem de legalidade a serviços do interesse do banco. Legalidade, veja, não, é? Ele não fala nem de ilegalidade. Eu faço os contatos com os juízes, com os políticos, os jornalistas e cuido dos clientes estrangeiros. Todo mundo tem um preço, para mim, Aí está o poder real, o poder do dinheiro. Como os bancos mandam na imprensa, nos juízes, nos políticos, a intermediação de todo o dinheiro ilegal jamais será denunciada. A imprensa é nossa, a internet é nossa. né? Os políticos, se você paga a eleição deles e depois eles fazem o que você quer. Com os juízes é a mesma coisa, eles gostam muito de presentes entre aspas. O cara acaba incorporando esses presentes ao seu salário. Aí ele cita uma uma uma, uma, uma negociação com um juiz, aonde diz a seguinte: tinha uma prostituta chamada Betina, né? Ali que eles usam, né? A, a esse esse modo de sedução pela prostituição. Então a Betina era uma moça que que era estudante de direito, fazia serviços de prostituição, e de vez em quando, na reunião onde se encontravam, palpitava algumas algum, dava algum palpite sobre o que estava sendo negociado. Aí, em determinado momento, o juiz se irrita e diz assim, né, você não é advogada aqui, você é puta. Desculpem, né, mas é o que está relatado aqui. É, e estava ali para outro serviço. Né? E aí continua ele dizendo Eu passei um ano em Londres trabalhando como estagiário na área jurídica No mercado financeiro E lá a putaria é pesada né? Onde tem dinheiro tem muita putaria Então o caráter androcêntrico do dinheiro né? O caráter androcêntrico do dinheiro aqui aparece de uma maneira extremamente é, crua né? Imediata é, Sérgio, esse se é a, é a personificação do dinheiro se metamorfoseando em mais dinheiro na forma do capital fictício, totalmente desacoplada né, da produção real de mercadorias. E digerindo, digerindo, né, engolindo o mundo, né, o Estado, a política, as mulheres, né, como uma totalidade de mercadorias de uma maneira... Né, perversa né? a perversão acho que faz parte da estrutura psíquica desse sujeito né? em estado de decomposição né? avançada é... por fim eu citaria vou pular um outro aqui que é um gerente de lojas mas só para citar uma entrevista com um miliciano né? que era um ex-miliciano que está no livro A República das Milícias de um jornalista brasileiro chamado Bruno Paes e ele cita a entrevista com um ex-miliciano chamado Lobo. Aí diz mais ou menos assim, a nova solução para a ordem né, foi gerenciar o território e exterminar os traficantes e os bandidos. Foi a união dos policiais e dos paramilitares que fizemos né, para acabar com a violência dos traficantes. Envolveu também a parceria com a associação de moradores, com o Parlamento Municipal, né, para conseguir as benfeitorias em troca de votos né, e a cobrança de taxas à comunidade. Né, vendendo gás, instalando água, eletricidade, fazendo construção de moradia. Né, tudo isso para acabar com o Comando Vermelho, o grande né, comando é, narcotraficante, que até então era hegemônico no Rio de Janeiro. Uma vontade de matar eu tenho, eu sempre tive. Tenho ódio de quem não é trabalhador, né, de quem fala gíria do tráfico. Né. Quando eu ouvi alguém falando gíria do Comando Vermelho, já tinha vontade de matar. Matei muito. Para acabar com a violência do tráfico, a gente tinha que ser mais violento que eles. É uma guerra, e uma guerra legítima. Me orgulho de ter sido né, o assassino. Então, aqui é, a gente tem, por um lado... né? a personificação do que a gente pode dizer de sujeitos monetários sem dinheiro, dos territórios que se tornam inúteis, né, do ponto de vista do capital, e que passam a objetivar né, o que o do Menegate fala dessa economia de rapina, ou Roberto Curso vai chamar de economia do saque. Né? É justamente essa, perversa, essa, essa estrutura perversa né, perversa tem, tem ela, ela vem né originalmente dessa dessa dessa né, significa pervertere, né pervertere significa virar totalmente né, corromper né, em termos psicanalíticos é um pouco a estrutura psíquica que denega a outridade denega o outro né, então e faz do outro esse esse objeto de manipulação né, por um imaginário fetichizado, né, de rituais sádicos, né, em prol de projetos de extermínio. Então, me parece que é, é essa, né, essa prolifera, a, a, a, a colapso né, das estruturas objetivas do sistema brasileiro em, em consonância, né, com o, o sistema mundial. Ele, ele alcança as estruturas propriamente subjetivas que se constituem cada vez mais com essa forma perversa. Ou seja, né, a incapacidade de sentir, de humanização, né, em um estado avançado né, de, de, de desumanização, né, de, de, de, de, de manipulação né, calculada né, do outro, é, para fins né, de fazer dinheiro. Então, é, nesse estado parece que a subjetividade contemporânea é, vai se né, vai se aprofundando cada vez mais. Né? E que, no meu ponto de vista, para encerrar somente né, uma consciência né, de que nós chegamos num estado limite do projeto moderno é que é capaz de fazer emergir uma consciência emancipatória, né? ou seja, é preciso abandonar qualquer é, um projeto modernizante, né? como é o clássico da esquerda, e, particularmente, da esquerda brasileira, né? é, é o projeto modernizante, como se fosse um atraso de modernização o que estamos vivendo. Não é. Nós vivemos, é o fim da modernização. Por aqui eu concluo, desculpa ter passado né, da hora e agradeço a, a, a vocês todos por terem a paciência de me escutar. Perfeito, muitas, muitas gracias, Fernando. Esta última frase que has, que has dito me parece muito potente e, e bueno, agradeço o vínculo que has hecho entre o processo de modernização brasileiro, o que has chamado estado de colapso que me evoca un poco el estado de excepción bellaminiano de alguna manera y los procesos de, de violencia, ¿no? Entonces, te agradezco mucho, Fernando. Ahora pasaríamos a la segunda ponencia, ponencia colectiva de Mónica do Amaral, Marina Pereira de Almeida, Mello, y María da Gloria Calado. En este, para este grupo se encuentra Mónica do Amaral como representante, paso la palabra, el nombre de la ponencia se llama la personalidad autoritaria, el comportamiento antidemocrático y el etnocentrismo en Brasil, un debate sobre las tendencias de formación autoritaria del pueblo brasileño y las posibilidades de insurgencia por medio de las perspectivas emancipatoria, decolonial y antirracista. Muchas gracias. Adelante, Mónica. Buenos días a todos o uh, agradecimento ao convite de, de Stefan Gangler. Eu esperava que ele estivesse aqui, <risos> mas uh, muitas graças a todos vocês. E eu preparei um, um, um texto em espanhol, em castelhano, mas uh, como minha pronunciação não é a melhor, eu preparei também um, um PowerPoint para que eh, as pessoas pudessem acompanhar. Ah, então vamos começar do começo, tá? Sim. Estão nas considerações finais. <risos> Itzel, estás na última diapositiva? Aí que era a primeira, por favor. Isso. <risos> Listo, Muitas graças, Itzel. Este, esta esta ponência é, é, o, é o resultado do, de, um, de um trabalho que fizemos a nível de pós-grado, um curso que demos conjuntamente sobre a obra de adorno, dos estudos sobre a personalidade autoritária, e fizemos alguns estudos é, so, particularmente é, sobre é, as entrevistas que foram feitas pela Rádio Nove, Novelo e os podcasts né, é, feitos é, em cima das falas de, de Jair Bolsonaro, Bolsonaro e de outra parte entrevistas com o Suguru é, eu enfim Flávio Carvalho enfim que eles eles supõem como um são ele é apresentado como um, um filósofo na verdade não é filósofo enfim né em todo caso este trabalho resultou neste artigo que eu vou apresentar a a vocês a se vocês puderem ir passando, nos. A seguinte Excel, por favor. É. É, bom, aqui está uh, o, o resumo, o resumo, eh, de nosso, de nossa reflexão, e eu vou apresentar a vocês uma, uma parte breve deste, deste trabalho. Bom. Vivimos em uma época em que, em que a indiferença e o esforço deliberado por desdibujar o significado das injustiças, das desigualdades, o terror e a la maldade, as tragédias, personales e coletivas han trivializado e proliferado, por lo que é aterrador presencial, a obstinação e o ódio personal que cuida de todos. Bom, eu queria salientar que eh, minha formação é em psicoanálise e teoria crítica. Portanto, eu vou ter um viés um tanto diferente de Fernando, que se entrou na questão econômica e política. Eh, nós outros vamos apresentar uma reflexão eh, eh, em torno da subjetividade, da identidade e da política. Né? Este subjetivo brilho diagnóstico que o periodista Giuliano de em seu livro Engenheiros do Caos, publicado em 2019, apresenta através de uma adequada metáfora de o vivido nos últimos anos, quando afirma que o carnaval, com suas inversões e distorções, é o novo paradigma da política global, à medida que os loucos se roubem sabios, e a realidade se desenvolve indistinguível da fantasia. É neste contexto que indivíduos desplazados, transtornados e ambiciosos de, eh, emergem do anonimato para a fama repentina, poder e glória. Muitos deles de catapultados a líderes uh, estatais, representantes legítimos de uma massa movida por medo, a desconfiança e o ódio. Este é o cenário. De indivíduos que controvertidos como Jair Bolsonaro no Brasil, Giuseppe Conte na Itália e Donald Trump nos Estados Unidos foram eleitos e aclamados como líderes nacionais. Em meio de controvérsias, declarações impactantes, uso e abuso de uma linguagem obscena, escatológica e às vezes inconexo, tais personalidades chegam a representar um sistema em que a política de nações Historicamente concebida uh, como republicana, democrática e representativa, já não é processada por la relação entre representantes e cidadãos a que representam, mas sobretudo por influencers digitais que, mobilizando a milhares de fãs fieles e seguidores, passam seu poder através do controle das redes sociais. Nesse cenário Inundado de fake news deliberadas, a propagação do medo e o ódio racial, homofóbico, lesbofóbico, estabelece um regime ético, moral e político, segundo o qual não há vítimas de um sistema que perpetra injustiças e iniquidades, sino que se representa a si sí mesmo como um jogo de videogame. O que existe é um choque entre aqueles naturalmente destinados à vitória, à glória e êxito contra aqueles também uh, naturalmente perdedores, fracassados e, por lo tanto, prescindíveis, desejáveis e, já que, peligrosos e ameaçadores. Por esta lógica, negros, indígenas, quilombolas e pessoas LGBT, LGBT e uh, mais, seriam a expressão la expresión del mal, lo feo y lo sucio y esta estas líneas surge toda una ingeniería derivada de la mejora de la retórica higienista e eugenésica en primer plano actualizando supuestos cristianos de un llamado a la pureza o control y al orden tales supuestos son combustible fundamental para el crecimiento de populismos radicales en los que sucesión que la asociación interrumpida de insultos contra la prensa, contra los movimientos sociales, universidades, ciencias, cosmovisiones y religiones de origen africano, indígena y afroindígena, repercute resentimientos y dolores de los que supuestamente no se sintieron representados por la derecha o la izquierda tradicionales. En ese sentido se erigen como portavoces de un tiempo nuevo, e outro de superação, ou melhor, dito de ir mais além dos viejos e daninhos ditados das elites corruptas. Forjando uma imagem de independência e autenticidade, rasgos como a inexperiência e a incompetência, em este novo tipo de populismo, se traduzem como símbolo de liberdade de espírito e transgressão. Em Brasil, por exemplo, o ex-astrólogo Olavo de Carvalho, este suposto filósofo é seu guru favorito dos propagadores de lo politicamente incorrecto em que a mobilização é reemplazada por engagement evaluada por likes em nas páginas de Twitter, Facebook e Instagram lo que permite que interpretar, interceptar os medos e aspirações de um eleitorado provavelmente rebelde e furioso, que não quer situar-se nem na direita, nem na esquerda, nem no centro, sino nos extremos. É um grande teatro, o circo, que tem sua própria lógica, mais ávido de corpos e imagens que de textos e ideias, mais centrado na intensidade da narrativa que na veracidade dos Para Parafraseando a Empoli, é possível inferir que esse sistema contemporâneo de produção de sentido, alimentado por la ira das classes subalternas e populares, que é bem descrito Fernando, as origem, não né? tem nada de irracional propriamente dito, já que está anclado em causas sociais e econômicas reais. Sin embargo, transformada em superpotência, a máquina de comunicação engendra, alimenta e multiplica o caos, o algoritmo se casa com o populismo, explota a irracionalidade das massas. Adorno, a sua vez, aunque admite as determinações sociais da ideologia, não sendo a personalidade, está mediado atualmente pelo plano psicológico. Isso ele dizia na década de 50, 60, não sendo a personalidade, el determinante último, sino la agencia a través de la cual se medían las influencias sociológicas sobre la ideología. De ahí que se dedicó a análisis de tipos de síndromes de personalidad autoritaria, considerándolos como mediación de la ideología. En el momento en que la soberbia ignorante y el narcisismo de las masas se personifica como coraje e, e audacia, Los sistemas de comunicación virtual multiplican las realidades paralelas en las que los ejemplos de la nacional populistas distorsionan el sentido de democracia representativa pues concebe la política como un sistema de control e incluso eliminación de cualquier divergente o divergente identificado como evidencia de abominable debilidad. Es este contexto que, surgi, que surge la violencia digital que se apoderó de nuestro país durante las elecciones presidenciales de 2018 y la construcción del mito que permitió la elección y mantenimiento del poder de la extrema derecha. Inspirándose en estudios sobre la personalidad autoritaria y basados en la investigación contemporánea sobre el autoritarismo, autoritarismo en Brasil, analizaremos el surgimiento del fenómeno bolsonarista en Brasil. Outro? Um, o autoritarismo brasileiro não é nudo. Lilia Schwartz, uma historiadora, em seu livro sobre o autoritarismo brasileiro, publicado em 2019, señala que pouco depois da abolição da esclavatura, em 1888 se criou uma narrativa que logo resultou que a desigualdade racial de classe e de gênero se naturalizaria. Eh, de aí, intenção, neste livro, é de desentranhar alguns pilares autoritários que han sostenido eh, a narrativa do mito da democracia em Brasil, o racismo, o mandonismo e o patrimonialismo, que houve é raízes na Terra por o uso abusivo do Estado para fins privados um grave índice de déficit republicano, segundo a historiadora, que, a sua vez, já garantizado, a corrupção, a desigualdade social, a violência, a opressão racial e de gênero e a intolerância que hoje se generaliza contra todas as minorias. A autora enfatiza que ainda não temos roto com os supostos dessa narrativa criada desde a colônia em Brasil, Funciona como el mortero del sentido común, anclado en las historias de la vida cotidiana, que sostienen algunos pilares. El otro, que nosotros tenemos, vivimos en un país armonioso y libre de conflictos, que los brasileños son reacios a las jerarquías, que somos una democracia una democracia plena, que no hay odio racial religioso de género. El problema es que esta máscara, velo ideológico, se cayó, se convirtió en realidad. Quizás porque ya no pudieron sostener la falacia de que aquí no hay desigualdades y discriminaciones contra todas las llamadas minorías. De ahí, la busca de la autora, que recordamos los orígenes de las ideas autoritarias que sustentan las más diversas intolerancias. Segundo Pierre Nora, eliminar lugares de memória é uma prática comum de governos autoritários, e isso toma a forma de nacionalismo como um modo de anular atos, hechos traumáticos que, segundo Lilian Schwartz, seria melhor olvidar. No próximo, o pensamento etnocêntrico, segundo Adorno, as convergências brasileiras. Entre as principais características do pensamento etnocêntrico destacado pela investigação dirigida pelos teóricos da Escola de Frankfurt, dou conta de algumas reações psíquicas em relação ao holocausto, são similares às observadas em nosso país em relação à barbárie cometida por nossos antepassados, os colonizadores portugueses, em relação aos pueblos originários e aos pueblos e nações africanas que foram traficados acá. Entre estas reações podemos destacar: a repressão de atos conhecidos ou semi-conhecidos como a violência sexual contra mulheres indígenas e negras no processo de colonização; segundo, a ausência de sentimentos, insensibilidade ante situaciones más graves, especialmente cuando se trata de la situación de las poblaciones pobres, negras e indígenas de nuestro país. Otro, Una tendencia de aliviar no solo las atrocidades del pasado, sino también el racismo estructural en sí mismo, que perpetúa los privilegios de las clases más pudientes y blancas, y mantiene las desigualdades no solo de clase, sino também de raça e gênero, um tema que foi amplamente debatido por Angela Davis. Uma das consequências mais desastrosas dessa repressão e negação de origens históricas de um passado bárbaro e sua perpetuação no presente seria a destruição de uma, da construção de uma humanidade sem memória, em que a memória, tempo e recordação são anuladas, como dizer Adorno, nesta em uh, sua obra sobre educação e emancipação. Eh, uma ideia que dialoga com o filósofo eh, Achille Mbembe quando discorre sobre a necropolítica pós-colonial. E finalmente, outro tema importante destacado por Adorno com respeito à adesão ao nazismo na época. Foi haver insuflado o narcisismo dos alemães através do nacionalismo e o orgulho da nação. Um sentimento que os movimentos de ultradireita estão tratando de reviver em Brasil, em países onde a rainha a ola conservadora, que se associa ao pacto narcisista de blancura, com as estratégias de países como o nosso, cujo projeto de modernidade esteve ligado a um passado bárbaro. A que se associaram a escravidão, o patriarcado e o racismo estrutural. A dona, a sua vez, a partir de sua investigação sobre a personalidade autoritária, além de, además de assinalar os rasgos de caráter de lo menos inclinados à democracia é mais propensos ao fascismo, enfatiza que lo mais grave seria a falta de aptitude para a experiência. De aí, a propensão a reaccionar com ressentimento ante qualquer reeducação, reeducação para a democracia com fins emancipadores. E, sin embargo, o que eles falta é memória e atitude para a experiência, para que se desenvolva o sentido de humanidade que eles falta e a apertura ao outro no idêntico ou diferenciado, como disseram Adorno. Outro? autocratismo com fascista sesgo fascista no um Brasil contemporâneo. Segundo Andrés Singer, professor de ciências políticas de nossa Universidade de São Paulo, estamos ante um autocratismo, aut autocratismo com sesgo fascista que utiliza uma estratégia contemporânea no um mundo digital, Troll. É dizer, lançar um para atrapar móveis, recorrendo sempre ao humor e ali à ironia para introduzir ideias polêmicas e controversas e assim pôr em dúvida. E o presidente invariavelmente o faz, lo hace, invertendo, subvertendo os dados, já seja em relação com a saúde pública ou o âmbito político e econômico. Quais seriam os elementos característicos do autocratismo do presidente? Su repetido repudio à informação fidedigna e tendência a distorcionar os fatos hasta confundir e involucrar o público em uma versão fantasiosa da realidade, criando um ambiente que complica o desconhecimento e o rechazo da realidade. Adorno eh, tinha razão ao sinalar que o fascismo se alimenta de sistemas delirantes aos que atraem as massas. E aí nosso interesse, aqui, é analisar com vocês como se construiu o líder como um mito, sem ter nenhum programa de governo, utilizando solo as redes sociais para difundir fake news, e dizer, para dar outra versão dos hechos e da história, ao mesmo tempo que desacredita aos meios tradicionais, ao periodismo sério e à ciência. E lo mais grave, ao conjunto de instituições e poder judicial, e Congresso, em certa medida. Desta maneira, Bolsonaro se converteu em um porta-voz de uma direita que se, impunha, que se impunha através de discursos sexistas, posições conservadoras, paranoia, vocabulário escatológico e o torrente de fake news, propagado tanto pelo presidente como por seu mentor, Olavo de Carvalho. Sobre... Próximo. Sobre a paranoia e o vocabulário escatológico e notícias falsas. Dos estudos realizados por Freud sobre a paranoia, se destaca o caráter masoquista e anal presente no delírio persecutório de Schreber, um jurista importante na época que Freud se debruçou a analisar seu delírio, que estão intimamente ligadas à excessiva preocupação com a ordem e a limpeza e que explica, em grande medida, o vocabulário escatológico e homofóbico por parte de Schreber, mas também de Olavo de Carvalho e Bolsonaro. Canetti, em sua obra Massa e Poder, infere de do delírio de Schreber uma relação íntima entre paranoia e poder, onde há uma interpenetração de conteúdos religiosos e políticos muito presente em nos regimes totalitários, em que é o salvador do mundo e tu amo és a mesma pessoa o desejo de poder, eh, de ser o único, em que a figura do líder todo todopoderoso se coloca no lugar do ideal das massas, como dizia Freud em 1921, mientras, mientras que ao mesmo tempo desvia o ódio narcisista das massas raça nos grupos externos. É a expressão mais pura da enfermidade do poder. Canetti diz que o poderoso jefe aleja de si sí a morte sem perdonar a vida de seus seguidores, levando ao mundo à destruição, em um cenário de paranoia e ganas de ver a todos mortos frente a si. Sí. Um exemplo dessa paixão por a morte foi a exclusão da ilegalidade, um projeto enviado por Bolsonaro em 2019, rechazado por, por o Congresso, e logo reenviado neste ano, em fevereiro de 2021, que foi duramente criticado por os movimentos sociais por prescrever a possibilidade de reduzir ou incluso eximir da pena para policiais e militares que causem a morte, la muerte durante suas atividades. É de fato uma licença de morte, respaldada por boa parte do eleitorado bolsonarista, que pode servir de pretexto e há servido de pretexto para o genocídio da população negra e indígena, especialmente das que residem nos subúrbios das grandes cidades. Outro exemplo desta foi a negligência é, é, com que o governo abordou a pandemia do Covid, inicialmente motivado por uma espécie de racionalidade instrumental. Era necessário minimizar seus efeitos para não danar a economia, dizia ele. Aonde para ello era necessário criar um êxodo, o Covid Kit, evitando assim gastar em oxigênio, como foi o caos da cidade de Manaus, ou incluso em vacunas, Lo hizo negándose incluso a recibir las donaciones ofrecidas por la Pfizer. Sin embargo, incluso después de haberse visto obligada a admitir la necesidad de comprar vacunas, sigue defendiendo la no utilización de mascarillas, además de iniciar un verdadero desmantelamiento de instituciones vinculadas a la universidad, la ciencia, la educación y la cultura. Y cuando se siente acorralado, convoca as massas ao salto ao poder, como lo riso, em 7 de setembro, dia de nossa independência. Quanto aos tipos e de síndromes uh, descritos por Adorno, próximo, uh, eu destaco algumas características que foi descrita na obra neste capítulo. Uh, Alrazer, a análise do caráter do presidente e de seus seguidores a partir dos estudos, com base nos estudos de Adorno sobre a personalidade autoritária, com especial atenção às condições de produção de uma particular tipologia sociopsicológica, talvez esteja justificado porque, em no passado, a sociedade brasileira ha ido produzindo verdadeiros tipos que tendem a polarizar-se hoje em posições ideológicas antagônicas. Sin embargo, es necesario señalar que las tendencias autoritarias de fascismo no son estritamente psicológicas, ya que el carácter es producto de la interacción del clima cultural y las respuestas psicológicas a ello. Otro entre los puntajes altos, ¿no? Esta era el objetivo de la obra de diagnosticar las características del fascismo. no era necesariamente de diagnosticar las características del fascismo estatal, mas muito pelo contrário, é, analisar o fascismo latente das sociedades democráticas através do estudo das personalidades é, consideradas é, mais altas em termos da pontuação de etnocentrismo, é, de conservadorismo econômico e social, e de fascismo, de tendência a aderir a ideias fascistas. Outro? Entre estes eh, indivíduos considerados eh, de pontagem alta, que compõem o síndrome autoritário, nos pareceu que a tônica das ações e discursos do presidente, que agrada aos correligionários, termina por reunir uma série de características dos de diferentes tipos eh, descritos por Adorno. Por exemplo, o ressentimento superficial. Outro que esse é o sentido que que ele dá ao caráter a dimensão sociopsicológica do caráter outro é, o ressentido superficial que aceita estereótipos para racionalizar suas próprias dificuldades de sua existência outro o síndrome convencional com o pensamento estereotipado foi internalizado pelo sujeito passando a formar parte de uma conformidade geral com os estándares conservadores, como, por exemplo, o pensamento binário que opõe fragilidad a fragilidade feminina à virilidade masculina. E, finalmente, outro, o caso do síndrome, síndrome propriamente autoritário, a estereotipia não é es só o resultado de uma identificação social, como é eh, o caso do tipo convencional, sino que joga um papel na economia Uh, libidinal do sujeito necessita recorrer à estereotipia para encontrar-se com o um superego extremamente estrito. Presenta um caráter com rasgos compulsivos e, graças à regressão sódico-anal, explica em grande medida o prazer do discurso escatológico, tanto de Bolsonaro como de Suguru olávio de Carvalho. A falta de compaixão por os pobres vá de mano com o desprecio e rechaço subjacente, uma das de de suas características mais importantes é típica de vários membros do governo bolsonarista. São ideias, é certo, alimentadas pelo é o silenciamento, não só em relação à barbárie cometida contra a população negra e indígena de nosso país, sim em relação à herança blanca da escravidão e os privilégios otorgados só aos mais blancos, ou como destaca Lilia Schoarkes. Outro. É, esta, as características da síndrome autoritária é depois do rebelde do psicopata. No caso do rebelde, a transferência masoquista à autoridade pode permanecer inconsciente, mentes que a resistência se mantém em um plano aberto, o que pode conduzir a um ódio irracional a toda a autoridade. Que é o um grande exemplo de Bolsonaro, de haver atuado ao longo de sua carreira militar, ao posicionar-se como rebelde, insubordinado e agora contra as autoridades do Poder Judicial e da Corte Suprema. Tem também outro representante, o representante extremo desta síndrome, é o mais duro, o psicopata. E o super -ego e o ego seguem sendo precários em seu desenvolvimento sem culpa, há uma regressão à fantasia de onipotência infantil, e são os responsáveis pelo trabalho sujo, esbirros, criminais, verdugos e torturadores. De fato, quando Bolsonaro voltou a favor do impeachment de nossa ex-presidente Dilma Rousseff, ele fez uma ode ao coronel Carlos Alberto Ustra, responsável pela tortura de nossa presidenta. É claro que aqui, como os desejos secretos e primitivos se convertem em lei, e a apelação à força, ao desordem, à tortura, amalgamados com uma vaga ideia de uma pátria associada com Deus, criam toda a configuração de um governo totalitário, trazendo consigo alguns aspectos psicológicos subjacentes, característicos dos tipos rebeldes e psicopatas. Por fim, outro? Pula, o alucinado. <risos> Vamos no tipo ah, manipulador. Nossa ideia é que, outro, é que eh, Bolsonaro e seus seguidores são uma mescla desses vários tipos autoritários que foram estudados por Adorno na década de 50. Daí sua, ah, da a atualidade desta obra. O tipo manipulador. Este tipo é o mais peligroso, marcado pela extrema estereotipia, o mundo está dividido em campos administrativos vazios e esquemáticos. Há uma falta quase total de inversão libidinária de vínculos afetivos. Há um predomínio de um superrealismo, graças a uma compulsividade que deixasse tratar as pessoas como coisas para ser manipuladas à vontade. E uma inversão em la técnica. Aunque que se exime ao caráter anal, descrito por Freud e ao síndrome autoritário, esse tipo se distingue de los os demás por a combinação de tendências sádicas e rasgos de personalidade narcisista, a falta de riqueza espiritual, además de sua incapacidade para desenvolver sentimentos profundos. Muito comum entre empresários e burocratas de las grandes empresas, base do governo de Bolsonaro. Uma forma organizativa de mirar as coisas que conduz a caminhos totalitários, o um exemplo da época de adorno da Segunda Grande Guerra Mundial foi Himmler, cujo objetivo era construir apenas câmaras de gás. Esta forma fria e calculadora de atuar quedou exposta em, em, no caso da falta de oxigênio em Manaus por negligência do governo federal, assim como o escândalo que involucra a Atualmente, a seguradora de saúde Prevent senhor, dirigindo a pessoas maiores, donde se produz um verdadeiro horror. Se observou aterrorizada a imagem ao tomar a los usuários como conejillos de indias ao estilo Mengele, responsável de los experimentos científicos realizados com humanos detenidos em los campos de concentração nazista durante a segunda guerra mundial. Sim, sí, estou terminando. Eh, e o presidente não teve reparos em trabalhar como diretor e protetor, como diz o periodista, de, de une, eh, unidade de cuidados intensivos do inferno. Bom, eh, algumas considerações finais. Outro. É, eh, por fim, eh, recorremos a, a obra de, eh, de Adorno, uma reunião de diversas conferências é, e revistas dadas por Adorno Rá, à Rádio Hensin, entre 1959 e 1969, o autor nos faz ver que a educação não é necessariamente um fator emancipatório. O autor entende que uma educação emancipadora pode brindar uma experiência formativa capaz de entender o presente como histórico, e o sentido emancipador se constrói a partir da elaboração de, de um passado tanto em suas condições sociais quanto subjetivas. Desta de maneira, a educação, a ética e a subjetividade se articulam, giram em la mesma direção. Uma educação política. É, compreender, por fim, a gramática do genocídio negro em la diáspora, assim como os mecanismos de perpetuação delas desigualdades e la violência que historicamente afetam com maior intensidade aos segmentos negros e indígenas da população brasileira, é fundamental para uma educação emancipadora capaz de promover uma crítica radical da lógica colonial e racial para desafiar um sistema baseado em um pacto narcisista da blancura. Reproduce uma, uma lógica racial hierárquica, assim como suas dimensões correlativas de gênero e sexualidade, contribuyendo directamente a la aceptación tácita del genocidio del cuerpo negro e indígena, especialmente de los jóvenes en Brasil. Así, la crítica decolonial quiere una postura atenta y coragem para que desafiemos y luchemos contra las estructuras externas e internas o el occidente que leíamos dentro com el fin, como diceira Gross, com o fim de estirpar de los seres o instituto de poder e muerte que nos ha aniquilado material, mental e espiritualmente. Tá bem. Listo. Muchísimas gracias, Mónica. Esta este recorrido que has hecho minucioso por os los rasgos de la personalidad autoritaria y la, la vigencia en el Brasil ha sido muy muy interesante. Te agradecemos mucho. Así pasaríamos entonces, no, gracias a ti, Mónica. Eh, pasaríamos a la última ponencia eh, de esta mesa, que es la ponencia de Leomir Cardoso Hilario, eh, llamada Crítica de Arrasado Instrumental Neoliberal. Eh, adelante, Leomir, por favor. Bueno, buenos, buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias. Eh, Ayer yo hice una Leitura de um texto meu em espanhol, como uma forma de intervenção. Mas hoje me gostaria de me pôr um pouco mais informal e por isso me gostaria de falar em português, vale? Vou tentar falar despacito, mas para menos é um pouco melhor, está bem? E vou tentar também falar um pouco tempo, né? Já que não temos muito tempo mais. Entonces, unos 10, 12 minutos, tal ¿tá vez, ¿está bien? Entonces, vamos a... Uh... Sí, podemos continuar hasta las 11 sin problema, ¿eh? Para, para tener también espacio de... ¿Cómo empezamos? Eh, y en realidad ya tenemos aquí algunos integrantes de la siguiente mesa. Piensen que hasta las 11 es tiempo para, para nosotros, con calma. Está bien, está bien. Entonces, vamos... Uh... Mi punto de partida aquí es é el de concebir a crítica da razão instrumental, que é uma parte significativa do projeto de Adorno e Hockheimer, como um projeto extremamente atual hoje. Nesse sentido, eu também parto do pressuposto de que nós podemos recusar algumas formulações contemporâneas da teoria crítica em especial aquelas que se referem a duplicar a noção de razão, em razão instrumental e razão comunicativa, e aquela que consiste em defender a possibilidade de uma luta por reconhecimento. Tá? Essa recusa que eu estou defendendo aqui, diante desses conceitos contemporâneos da teoria crítica, ela não é uma questão de ortodoxia, ela expressa o um, um ponto de vista, a meu ver, brasileiro, de compreender que algumas apostas que esses intelectuais contemporâneos da teoria crítica fazem não se sustentam aqui no Brasil. Por exemplo, quando o Habermas defende a noção de uma democracia pelo diálogo, de uma democracia pelo consenso, essa noção de democracia tem muito pouco a ver com o nosso modo de vida brasileiro. Para dar um exemplo histórico, enquanto a Europa vivia durante todo o século XX, ou todo, não, desculpe, durante uma parte do século XX, o Estado de bem-estar social. Nós brasileiros, ao mesmo tempo, vivíamos uma ditadura violenta e sangrenta, que durou décadas, né, para terminar. E quando a gente, quando nós brasileiros conseguimos nos emancipar da ditadura, a democracia, ela aparece para nós não exatamente como um ganho civilizatório. Ou seja, a democracia ela aparece para nós brasileiros como uma exigência do sistema capitalista mundial, ou seja, um capitalismo financeiro que precisava de fronteiras nacionais flexíveis, que precisava atrair investimentos internacionais, e é por conta disso que nós brasileiros saímos da ditadura e entramos na democracia. O que dá razão a esse argumento que eu estou falando para vocês é que a democracia trouxe consigo para nós, brasileiros, o que a democracia nos trouxe a nós, brasileiros, foi o neoliberalismo. Ou seja, nós não tivemos no Brasil nenhuma etapa de democracia de massas como a Europa vivenciou. A nossa democracia brasileira, a partir da década de 90, é essencialmente um projeto neoliberal. Isso significa dizer, portanto, que essas noções da teoria crítica contemporânea, notadamente o Axel Honneth e o Jürgen Habermas, não dão conta de pensar o que é a realidade brasileira atual. Por quê? Porque a democracia no Brasil ela é a regra, a democracia não é a exceção. Então, nós brasileiros somos a confirmação daquela tese do Walter Benjamin, de que o estado de exceção é a regra. Porque nós brasileiros, né, latino-americanos em geral, mas brasileiros principalmente, nós somos os filhos do estado de exceção. A nossa forma social, ela emerge com uma forma de exceção pela colônia e assim por diante. Então, é por esses motivos que eu gostaria, portanto, de recusar essas noções mais contemporâneas da teoria crítica, em especial dos seus herdeiros eh, oficiais. E eu gostaria portanto de partir desse pressuposto de que a noção de crítica da razão instrumental está à altura dos problemas contemporâneos que nós eh, estamos vivendo hoje. Eu vou dar um outro exemplo histórico. Né? Quando o Adorno e o Horkheimer estão elaborando na Europa, né, no exílio, o que é a razão instrumental, eles pensam, sobretudo, em uma dinâmica na qual a razão não produz mais emancipação. Pelo contrário, a razão passa a ser uma maneira de submeter ainda mais a sociedade moderna ao capitalismo. Como é que isso se deu historicamente no Brasil? Um exemplo específico, no Rio de Janeiro, a razão instrumental no século XIX passa por uma transformação radical do espaço público carioca, do espaço público do Rio de Janeiro, por meio de uma condenação dos hábitos e dos costumes populares. Esses hábitos e costumes dos povos originários cariocas, digamos assim, do Rio de Janeiro, eles atrapalhavam o desenvolvimento moderno do capitalismo, então era preciso, de uma vez por toda limpar o Rio de Janeiro, e somente limpando o Rio de Janeiro era que se tornaria possível que o Brasil pudesse ser, finalmente, uma nação moderna. Isso significa dizer que, para nós, brasileiros, o que aconteceu foi uma inserção compulsória, né? uma inscrição forçada do Brasil o desenvolvimento capitalista do século XIX. Então, para nós brasileiros, o iluminismo, o esclarecimento, o La Ilustración, né? como é la traducione em espanhol, o iluminismo não é uma grande promessa moderna, pelo contrário, é uma imposição desde fora. Ou seja, é um desenvolvimento histórico que nós brasileiros devemos fazer, quer queiramos ou não, tá? E mais do que isso, quem é que realiza a efetivação do iluminismo no Brasil? Não é o direito, não é a filosofia, por exemplo. Quem vai fazer isso no Brasil do século 19 é a medicina social. Então, toda a discussão do processo de modernização das cidades brasileiras, em especial do Rio de Janeiro, passa pelo darwinismo social e pela teoria das raças. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que, para nós brasileiros, ser modernos ou entrar no processo de modernização passava necessariamente por negar aquilo que somos e por negar as nossas características mais fundamentais, negar os nossos povos originários e assim por diante. Tudo isso significa dizer, portanto, que a dialética do esclarecimento na periferia do capitalismo é essencialmente uma dialética negativa porque porque os avanços que a modernidade promove aqui na periferia brasileira do capitalismo é feito esses avanços são feitos às custas de muito sangue e de muita guerra civil tá e o resultado que a modernidade deixa para nós brasileiros é uma sociedade completamente é, fraturada dividida bárbara e assim por diante tá esse processo histórico de razão instrumental na periferia do capitalismo, ele vai de meados do século XIX, sobretudo, até meados do século XX, né? portanto, do século passado. O que, é que acontece, sobretudo, no século XX? Nós, brasileiros, temos um, uma estranha mania, digamos assim, um estranho costume de que toda transformação nacional é uma transformação pelo alto. Ou seja, o Brasil talvez seja um dos raros países na América Latina que nunca fez revolução. Por exemplo, comparado com o México, que há uma revolução mexicana, no Brasil não há revolução. Todas as revoluções são revoluções por cima, pelas elites, pelas transformações do capitalismo internacional. Uma dessas transformações mais duras entre nós é justamente a ditadura militar. A ditadura militar brasileira ela teve um aspecto é, curiosamente, contraditoriamente progressivo em termos da história do capitalismo. Ou seja, a tarefa da ditadura militar brasileira era de desenvolver o Brasil. Era isso que a ditadura queria, transformar o Brasil em um país finalmente moderno. No entanto, como em muitas outras situações, o que nós chegamos, o ponto em que nós chegamos, quando a ditadura sai de cena, quando ela deixa o poder, é o um ponto altamente brutal altamente desigual, uma sociedade altamente pobre e assim por diante. E é nesse momento que eu acredito que faz sentido falar em crítica da razão instrumental neoliberal. Deixa eu só voltar um ponto. Qual é a sociedade que o Brasil tentou criar durante o século XX? Uma sociedade industrializada, uma sociedade hierárquica, uma sociedade autoritária, uma sociedade padronizada e assim por diante. Ou seja, o que nós, brasileiros, tentamos fazer à custa de sangue e fome e dor foi implementar essa sociedade é, moderna. No entanto, nós chegamos atrasados novamente ao encontro da história. No momento em que o Brasil tinha um parque industrial construído, ou seja, no momento em que o Brasil era finalmente capaz de produzir mercadorias a partir da Segunda Revolução Industrial, o mundo inteiro já estava na Terceira Revolução Industrial. Então, nós tínhamos um parque industrial que não servia para nada. Essa é a razão pela qual, nesse momento, na década de 70 e 80, sobretudo, todo o parque industrial brasileiro vai se tornar um parque externo. Ou seja, grandes montadoras como a Volkswagen, como a Mercedes-Benz, alemãs, por exemplo, vão encontrar lugar em São Paulo, para produzir os seus carros a baixo custo. Ou seja, tudo isso significa dizer que alguma coisa mudou na nossa trilha de desenvolvimento histórico nacional brasileiro. E é essa mudança que eu queria chamar a atenção para vocês, de que se trata, talvez, para nós, de uma razão instrumental neoliberal. E por que falar em razão instrumental neoliberal? Porque essa razão instrumental ela não está tão interessada mais no controle na coerção, na subjugação, na dominação direta, na dominação corporal. Na verdade, essa razão instrumental neoliberal ela está muito mais interessada em uma dominação a partir da mercadoria de uma maneira mais sutil. Ou seja, ela pede e exige não obediência. Ela pede e exige criatividade, proatividade, performance, liberdade. E o mais estranho é que, na razão instrumental neoliberal, a liberdade não é aquilo que se contrapõe ao poder. Na razão instrumental neoliberal, a liberdade é o fundamento do poder. Quanto mais liberdade o neoliberalismo fornece aos seus cidadãos, mais controlados e menos poder têm esses próprios cidadãos. E uma das formas que o neoliberalismo utiliza para dominar os cidadãos dessa última maneira é por meio da passagem desse modelo da fábrica, ou seja, desse modelo do autoritarismo, da coerção e assim por diante, para um modelo da empresa. Então, a razão instrumental neoliberal é uma razão instrumental empresarial, onde cada um de nós deve ser o empresário de si mesmo, onde cada um de nós agora deve trabalhar a sua própria subjetividade como uma força produtiva, como uma força de conseguir lucro. Então, essa razão instrumental neoliberal é como se fosse uma intensificação e um aprofundamento desse domínio da mercadoria. Ou seja, é um momento em que tudo, absolutamente tudo, vira um assunto de valor, de dinheiro, de sucesso, de finanças e assim por diante. O meu eu, os meus relacionamentos, o meu casamento, o meu filho, os meus pais, o meu país... Tudo deve ser medido pela regra do dinheiro. E por que que, para a gente, né, para mim, para Fernando, a gente propõe essa ideia de uma razão instrumental neoliberal? Porque nós, brasileiros, do neoliberalismo, nós só conhecemos essa face destrutiva. E é muito emblemático que, quando o neoliberalismo chega na América Latina, em 1973, ele chega no Chile pela forma de uma ditadura militar. Por quê? Porque essas promessas modernas, essas novas promessas de que é possível viver melhor, viver uma vida mais rica, etc. e tal, sempre chegam até nós, latino-americanos, de uma maneira destrutiva. Para nós, brasileiros, ainda pior. Porque a nossa, a nossa ditadura não era neoliberal. E quando o neoliberalismo vem, ele vem pela democracia. E esse neoliberalismo da democracia é um neoliberalismo altamente destrutivo. Ele nunca conseguiu produzir, aqui entre nós brasileiros, o um mínimo de bem-estar na população. Tá? Então, para concluir, de uma maneira rápida para a gente poder conversar, eu penso que falar em razão instrumental neoliberal é perceber como o neoliberalismo é uma nova etapa do desenvolvimento histórico do capitalismo, a razão instrumental neoliberal é, portanto, a forma assumida pela dominação do capital em seus tempos de crise estrutural, tá? Então, portanto, falar em razão instrumental neoliberal é tentar, sobretudo, resgatar a potência da teoria crítica em falar sobre as nossas sociedades, as nossas vidas e assim por diante, tá? Era isso. Obrigado. Muito obrigado. Muchísimas gracias a ti, Leomir. Eh, creo que la, ¿cómo decir? Que, que la agrupación que, ha, que hemos tenido en esta mesa ha sido sumamente interesante porque creo que uno de los hilos conductores, una de las cuestiones en común es esta insistencia de que el caso brasileño eh, evidenciaría que la modernidad, llega como violencia, la modernidad llega como dictadura militar y no solo, bueno, no solo como dictadura militar, sino también como grupos paramilitares, como narcotráfico, es decir, que, que el capital moderno brasileño tiene esta relación íntima con la violencia y yo me permito agregar esto, creo que nos, nos obliga a los demás a repensar las vínculos entre razón y violencia, entre modernidad y violencia, y como lo han dicho ustedes, eh, libertad, igualdad y violencia, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo, la escucha ha sido un placer. Eh, pasaríamos a la zona de, de preguntas, eh, se vale que la gente que esté aquí en sala haga Preguntas, también, este, si apareciera algo por ahí en redes, o incluso algún diálogo que tengan entre ustedes es más que... Más que bienvenido. Berenice ha levantado la mano. Paso la palabra. Muchas gracias, Berenice. Adelante. Hola, muy buenos días acá. Creo que ya, ya es más de, de media de media tarde o en la tarde. De verdad les agradezco muchísimo. Eh, ha sido un, un verdadero placer escucharlos, eh, tener la oportunidad de que nos presenten estas problematizaciones y estos eh, recursos con los cuales este, ustedes están intentando generar propuestas, eh, tanto para problematizar como para hallar salidas, ¿no? En, en esta urgencia que todos tenemos. Mi intervención sería más bien como un gran comentario, por supuesto, primero agradeciendo a Fernando y también a Leomir, a Mónica, que que de verdad este, ilustran mucho en eh, recuperar los autores que ustedes nos presentan, esta eh, forma de problematización también es, siento yo, para nosotros acá y, y muchos que nos que nos escuchan, eh, Muy, muy enriquecedor. Eh, primeramente creo que eh, recuperaría estas dos figuras con las cuales Fernando nos nos ilustró esta narrativa de cómo se ha barbarizado la subjetividad, si es que puedo generar una traducción lo más adecuada posible a, a su planteamiento en el sentido de la monetización de estos sujetos este, que no tenemos dinero. Por una parte, y por la otra, creo que algo que, que él apuntaba a lo largo de su intervención, también espero haber comprendido eh, de forma adecuada su planteamiento, es que la manera en que el desenvolvimiento y la dominación eh, moderna del capital en, en Brasil, pero yo creo que podemos también extenderlo en otros lugares de América Latina, por supuesto, con sus detalles, por supuesto, con eh, atendiendo los contextos, es en esta... Monetización al aire, es decir, una capitalización que no tiene un fundamento con el objetivo de hacer parecer que sí se está modernizando. Creo que ha sido una eh, constante a lo largo de los primeros momentos cuando llegan los europeos y conquistan territorios. Acá siempre ha sido como intentar parecer. ¿no? Semejarnos a intentarse ciudadanos como, leernos a partir de las directrices que dan allá respecto a... Eh, capitalización, democratización, como bien lo señalaba ahora, eh, lo mires, es un engaño, ¿no? no podemos quedarnos o no podemos solamente recuperar estas acepciones y estos eh, términos con los cuales ahora cierta teoría crítica eh, genera sus, sus propuestas, porque acá es otra cosa, pero simplemente queremos como imitarlos, queremos medirnos y en ese sentido eh, vivir el engaño. Yo me quedaría con eso, espero no haber eh, Malentendido o llevado a otro extremo lo que Fernando nos ha, nos ha propuesto y de lo que nos eh, platicaba tanto en la más, en Mónica como el Lomir. Creo que una cosa que también vale la pena resaltar, espero que así lo hayan visto los, los compañeros, es algo que mencionaba ayer el doctor Gandler y también en la presentación del libro: que era esto de aquí es donde el ejercicio crítico tiene más cabida y es más urgente y, y tiene como esta potencia, ¿no? A partir de lo que tú mencionas, ¿no? respecto a la actualización, creo que podremos entenderlo así, de estas propuestas al enriquecimiento para eh, tener más luz y, y advertir las problemáticas eh, en las que estamos inmersos, ¿no? Creo que, que me quedaría con eso, no sé, repito, si haya advertido bien la propuesta que ustedes tres nos trajeron para acá, agradezco muchísimo de nuevo el, el tener la oportunidad, el que nos permitan conocer desde esta perspectiva lo que está sucediendo por allá y, y bueno, abrazos y arrojo. ¿no? Gracias. Muchas gracias a ti, Berenice. Eh, yo me sumo un poco a estas a estas sensaciones y eh, también quisiera rescatar algo particular de, de lo dicho por por, por Mónica. Eh, un poco al inicio, si no si no mal entiendo, ha hablado del, del carnaval, ¿no? De la figura del carnaval. Eh, me parece que dijo, los locos se hacen sabios, una frase que me ha gustado muchísimo, que creo que refleja alguna de estas formas de, de inversión ¿no? De, de volteo de, de papeles y a mí me parece interesante también para escapar de ciertas narrativas como la mención de las redes sociales, de la digitalidad, eh, nos hace darnos cuenta que las herramientas de la racionalidad, las herramientas de la modernidad han abonado a procesos de autorita autoritarización, por decirlo de alguna manera, no sé si ustedes quieran comentar algo eh, al respecto de lo que ha dicho Berenice y lo que he dicho yo. Adelante, el, el micrófono es de ustedes. No, no. <ríe> eh, nadie, nadie, ¿nos animan? Leomir. Tal vez Fernando primero, después de yo. <ríe> ah, Fernando. Podemos seguir el mismo orden. Adelante, Fernando parecer es, entonces creo que eh, está intento de, de, de hacer una, una crítica no una crítica al proyecto moderno de, de una, moderna, una modernización modernización eh, en, en fase en fase final ¿no? en fase final en fase de deterioración profunda de sus estructuras ¿no? es, es lo, lo que lo que me parece más, más importante cuando leo habla de, de, de rechazo de, de ciertas tesis de y eh, también ¿no? de reconocimiento eh, y, y, y intenta poner la, la fuerza de la crítica en la, la razón instrumental es un poco veo cómo está esta crítica radical a modernización esta crítica radical a la ilustración, esta crítica radical a mercancía como eh, un mundo que ya no da eh, cosa alguna a nadie. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, eh, creo que, que es el momento de, de, de salirnos de este este paradigma de que nos, la, lo que nos hace falta es modernizarnos. Modernizarnos, nosotros fuimos hasta, hasta hoy. Hasta hoy nos fuimos modernizados, sea por, por la colonización, por la dictadura, o por la industrialización, ¿eh? de cómo se ha hecho hasta hoy. Entonces la crítica radical, la modernización es la crítica radical a razón instrumental, es la crítica radical a ilustración y bueno es la conciencia de una emancipación posible que se hace creo a partir de esta crítica eh, es que no hay no no hay no hay cómo no no hay no hay manera de, de de pensar otro, otro mundo, otra posibilidad de mundo, sino una negación, una negación que sea, eh, como hace Adorno, por ejemplo, en la dialéctica negativa, una negación a esta identidad, uh -huh. en búsqueda de una no identidad, en búsqueda de algo que no sea el idéntico, en busca de algo que no sea este idéntico, esta identidad modernizadora eh, que nos han violado las posibilidades eh, de otras posibilidades civilizatorias. ¿no? Entonces, creo que, que para mí es un poco eh, el desafío: ¿no? Que lo que nos toca hoy hacer es crear otras posibilidades civilizatorias que no eh, eh, sea la, un poco la, la, gran, la gran recusa ¿no? que habla Marcus. Eh, que es de esta identidad moderna que nos ha hasta hoy eh, tocado como única posibilidad de mundo ¿no? No, no creo más que que esto sea posible y que nos va a dar cualquier otra cosa que no más y eh, más violencia muchas gracias Fernando eh, Mónica adelante por favor eu comparto as ideias de Fernando E que acrescento que nosso atual governo ou desgoverno De Jair Bolsonaro É a representação máxima do caráter destrutivo deste eh, processo de, de modernização eh, que foi acoplado à negação eh, de nosso nosso eh, passado bárbaro, eh, representado por escravitud escravidão de los africanos e de los indígenas e la morte la muerte de los indígenas. Então, so, Yo pienso que justamente tenemos que escuchar los indígenas que están se manifestando muy muy fuertemente contra este gobierno y presentando a la sociedad un otro modelo de desarrollo. Son los indígenas, son los quilombolas, eh, descendientes de nuestros eh, países, eh, ancestrais africanos que também uh, tem um projeto de, de desenvolvi desenvolvimento. O é, interessante é que é, é, eu é, soube através de uma economista que há estudos sobre é, maior desenvolvimento econômico onde é, havia quilombolas em las cidades onde havia quilombolas um, um desenvolvimento uh, mais igualitário do outra parte, parte é uh, os subúrbios das grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro é, estão criando sua própria economia é, porque é, eles foram aliados do, do projeto de desenvolvimento, criando verdadeiras comunidades de pessoas desempregadas, mas estas pessoas estão se organizando e criando sua própria economia. Então, eu penso que a esquerda ou outros projetos que possam ser de natureza democrática Tiene obligación de escuchar todos los movimientos sociales sus proyectos. Esto que quería decir. Te agradezco muchísimo, Mónica. Efectivamente, eh, creo que encontraríamos grandes lecciones si fuéramos a escuchar estas otras voces. Leomir, adelante, por favor. Sí, me gustaría hablar tres cosas, ¿no? Entonces lhe pido desculpa novamente, porque eu ia falar em português, né? Estou um pouco insegura para falar é, Três pontos, só para comentar. É, o primeiro, eu acho que tem algo que nos une, a Mônica, Fernando, eu, com o próprio projeto do Stefan gandler né? que é a ideia de uma teoria crítica periférica. Eu acho que esse é um primeiro ponto em comum o segundo é por que a gente tem essa necessidade de pensar o Brasil a partir da teoria crítica. Porque no Brasil é muito forte a noção positiva da modernidade. Nós, brasileiros, há uma, um ditado de que o Brasil é o país do futuro. Sempre. Né? Ou seja, nós sempre estamos esperando uma coisa melhor que vem no futuro. Para vocês terem uma ideia, as próximas eleições nacionais para presidente do Brasil, um terceiro candidato, né, além de Bolsonaro e de Lula, ele tem uma aposta, uma agenda desenvolvimentista, ou seja, parte do projeto nacional desse futuro presidente é desenvolver o Parque Industrial Brasileiro, que foi um projeto já tentado há muito tempo e nunca se conseguiu. Mas Aqui no Brasil existe a ideia de que o futuro nos pertence, ou seja, de que o futuro está à nossa disposição. A terceira coisa que eu acho, então, assim, eu penso que nós, brasileiros, estamos tentando, alguns de nós, é, pensar o Brasil, a parte da teoria crítica, por conta disso, ou seja, para tentar quebrar um pouco com essa noção positiva em relação à modernidade. E um segundo ponto que eu acho fundamental, e o Fernando faz isso genialmente, que é tentar propor uma consciência crítica do colapso. Por quê? Porque no Brasil existe uma consciência do colapso, ou seja, existem grupos no Brasil que entenderam que o Brasil acabou. E esse grupo está no poder. Ou seja, hoje o presidente do Brasil entendeu que o Brasil acabou, que não tem mais o que fazer. Tanto é que esse, esse presidente não tem um projeto ele não tem um projeto. Se você perguntar para o presidente brasileiro o que é que ele quer fazer no Brasil, ele não vai saber responder. Porque ele não tem projeto nacional. Porque ele sabe que o futuro acabou. Então, por exemplo, teve um dia né, aqui no Brasil que estavam morrendo 3 mil pessoas por dia por conta da pandemia do Covid. E o presidente brasileiro foi até a televisão e disse, vá trabalhar. Ele não disse para ficar em casa, ele não disse que ia dar um auxílio, diria, não, ele disse, vá trabalhar, porque a Covid é só uma gripezinha, só um resfriado. Eu não sei como se fala isso em espanhol, pero é uma diminuição da importância da pandemia. É isso. Né? Então, o que eu acho que uma coisa que o Fernando propõe para a gente, né, que eu acho que a gente deveria pensar, é que falta ao Brasil essa consciência negativa do colapso é Como é que é possível viver, agir e pensar em um país que não tem futuro? Como é que se faz isso? Ou seja, o que é a educação sem futuro? O que é uma universidade que não promove mais emprego? Qual é a experiência subjetiva de alunos de graduação que tem a certeza subjetiva que não vai ter emprego? O que é que somos nós, professores, que ensinamos em uma sociedade que não tem futuro. Então essa me parece ser uma questão que o Fernando coloca. Eu acho isso muito, muito, muito, muito importante. É isso. Perfeito. Pues, les agradezco muchísimo. Este ha sido un placer estar acá com ustedes y, como es é muy. Importante... Eh, eu gostaria solamente de, de esclarecer o te termo quilombo que Tania eh, solicitou. Adelante, adelante, por favor. Bueno, primero, yo siento que, no sé si no hay futuro, pero este gobierno, eh, Leonid, eh, eh, está, lo que él está haciendo, eh, haciendo es la destrucción de todas nuestras conquistas anteriores, como a una democracia. Destruição de todas as instituições. Então, não sei se ele se ele pensa que não há futuro. Ele está tratando de impedir que haja um futuro democrático em nosso país. Esta é uma coisa que eu penso. Bom, é com relação aos quilombos. Quilombos é, é, é um termo é, é, que significa que, que remete ao. ao aos, uh, aos territórios que foram ocupados por eh, ex-esclavos, eh, que se insurgiram contra o uh, sistema esclavocrata. Destes quilombos restaram determinadas uh, uh, organizações de, de e organizações de pessoas que resistiram no passado e mantiveram seus territórios, eh, e sua forma de produzir horizontal. Eh, eh, hoje em dia, eh, estes quilombos significam um, um, uma, um outro modelo de economia e uma forma de resistência ao ao que se eh, desenvolveu eh, ou se idealizou como projeto de eh, modernização. No sé si es pero, en fin, Gracias. No, nuevamente, muchísimas gracias a ti, Mónica. Y eh, Tania ha puesto un corazón, así que supongo que ha, que ha recibido. Pues nuevamente, no me resta más que continuar con el agradecimiento de poder dialogar con otras geografías, con otros espacios que nos abren los ojos y nos ayudan a no. Estar, eh, digamos, filosofando como, como caballos, ¿no? Al contrario, abrir la, la perspectiva ha sido importantísimo escucharles. Entonces, este, Lumir ha escrito muchas gracias también para todos en el chat. Este, pues espero que el diálogo siga abierto y bueno, como siempre tendrán una, una puerta de, de bienvenida acá en la producción mexicana de, de teoría crítica con, con nosotros. Eh, con eso cerramos la mesa, eh, celebro mucho el, el ejercicio y estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias.